muito bem mais uma entrevista aqui do Arte Fora do Museu para vocês é... marca centenária já. já temos aí praticamente 100 entrevistas aqui no Arte Fora do Museu e temos o prazer de receber hoje essa, nessa série né que a gente começou na pandemia entrevistando artistas curadores arquitetos professores interessados em arte urbana em geral é, e hoje eu tenho um prazer aqui de receber, na verdade, um convidado internacional, direto de Paris, mas não de Paris. Na verdade, a está falando direto de São Paulo aqui comigo. Tem o Eric Marechal, que é um curador, é um, um, um, um ativista, artista plástico aí também tem vários projetos relacionados à fotografia e arte urbana. A gente vai falar um pouco com ele agora. Deixa eu chamá-lo aqui, que é mais fácil ele se apresentar ao meu lado do que eu ficar falando sozinho num monólogo. Eric. Seja bem-vindo ao Arte Fora do Museu. Tudo bem com você? Bem-vindo, tudo bem. Antes de mais nada, obrigadão pelo seu tempo aí para a gente ter essa conversa um pouco sobre arte urbana. O Eric é um grande conhecedor e não só conhecedor, mas é um cara que coloca a mão na massa também e faz arte urbana. É, tra... A gente vai falar um pouco sobre, principalmente sobre o trabalho dele chamado Art Fabric Fabric, é, que é o trabalho principal dele, mas também falar um pouco dessa conexão dele com a arte urbana e especialmente com o Brasil, né? O Eric é francês, mas ele passa grande parte da vida dele aqui no, no Brasil. A gente vai também explicar um pouco essa, esses laços, como é que nasceram, e falar um pouco também desse olhar estrangeiro sobre a arte brasileira. É, a gente aqui do Brasil fala de arte de uma coisa, mas quando vem alguém de fora sempre tem uma visão diferente, acho que acaba agregando para essa enfim, para a discussão do, da arte urbana, não só São Paulo nesse contexto aqui, mas também mundial, né? Eric, antes de mais nada, queria de novo te agradecer né, por, por esse tempo e começar com uma pergunta básica, assim, que é como você está? Está tudo bem com você? Como é que tem sido aí esse, é, esse período? Como eu falei, né, a gente começou a fazer na pandemia essas conversas e a gente tem falado com os artistas nesse período que vários deles acabaram aproveitando esse tempo da pandemia para principalmente no começo né onde existia uma quarentena uma tentativa de quarentena pelo menos os artistas acabaram aproveitando esse tempo de reclusão para estudar novas técnicas se aprofundar em algum estilo diferente novos conhecimentos e a pergunta que eu te faço é primeiro tá tudo bem com você está tudo certo e o e, e como que esse período da pandemia, principalmente esse período inicial, afetou o seu trabalho? Na verdade, acredito que estava com muito sorte, bom sorte que não foi muito afetada para, para, neste período, a exceção que foi uma impossibilidade de viajar, por uh, alguns uh, meses ou anos agora, uh, como antes, uh, mas na ativismo que eu desenvolvi desde uh, mais ou menos desde 2008, que 14 anos, uh, que foi para colagem sobre paredes do mundo, uh, obras de artistas do mundo, e como um intercâmbio. Uh, de artistas brasileiros para a Europa, artistas europeus na Brasil, etc. etc. Uh, eu nunca parei. Eu continuo desde... como como antes. Uh, como disse, a maior diferença foi que, como redução, redu, reduzi viagens uh, que fizemos minha esposa e eu. E, uh, foi a maior diferença entre em 2009, e 2021, onde as viagens foi reduzido só por um viagem para a Europa em cada ano, só isso. Quando normalmente estávamos em muitos lugares através do mundo para desenvolver uh, este projeto que uh, iniciamos em... Uh, eu iniciei o um primeiro projeto de compartilhar arte uh, em 2008, e em 2011 2012, eu iniciamos o um, um projeto de arte que foi mais compartilhar arte para comunidades em dificuldade, como moradores de rua, favelas, refugiados em Europa, etc. Mas o início foi só para compartilhar arte de, de Brasil em Europa, de Europa para Brasil. Em colar obras originais sobre papel nas uh, paredes da cidade em uh, vários países. E o que inicia em 2008 com uh, não sei, menos de 10 artistas uh, que, que estavam em França, em Paris. E foi antes de eu uma viagem que, deve, que deveria fazer para o Japão e Coreia do Sul. E hoje eu fiz uma proposta aos na, artistas aqui. Uh, se me dá obras de papel, eu vou colar estas obras em Tóquio, em, em Seul. Eu fiz isso ao início e este se desenvolve uh, muito porque 14 anos depois eu colei quase 500 uh, artistas do mundo uh, de 35 países em 70 cidades através do mundo. Uh, Y la mayoría de los artistas uh, jamé, jamás vi. Uh, Solo fue un intercambio por uh, coreos que me manda obras por correos. Y cuando recibí las obras, okay, descubrí, colar, y continuar, es como eso. Y fue como, uh, al final, yo colei artistas de, de no sé, de Irán, en uh, São Paulo, uh, de uh, Uh, de, de, de São Paulo para Pequim ou para uh, uh, não sei para Los Angeles uh, uh, Buenos Aires quem sabe, em todos os países europeus porque eu viaj viajei muito, só so, para meu trabalho, na época e depois para Então so, isso foi a raiz do projeto e uh, continuar a uh, Cada ano eu encontrei novos, novos artistas uh, e cada ano eu novas do, de, uh, disco, descobertas, sim? Descobertas, sim, sim. Descobertas. Uh, e, e isso é o é, é um grande prazer que tem, é encontrar artistas por internet ou diretamente na rua ou encontrar aqui em São Paulo para depois colar obras deles é, quando viajar. Eric, é, você já deu até um, um teaser aí, né? você já deu uma pequena explicação de, do, do projeto, né, do Art Fabric, Art Fabric, o art fabric não, sei, não sei qual é a pronúncia correta do, do projeto. Não, inicialmente foi The Art Fabric. Um, the, yeah. the Art Fabric. The Art Fabric. Sim. É, a fabrica de arte. Um, Sim, é, mas eu queria, eu, eu, a gente já vai se aprofundar sobre ele e tal, mas assim, para quem está acompanhando agora, chegando agora, está vendo enfim um artista francês um curador que está aqui no, aqui no Brasil e a pergunta acho que todo mundo te faz eu quero te fazer também é, apesar de já saber um pouco da resposta mas a gente para a gente compartilhar com quem está ouvindo com a gente aqui essa conversa é como que se deu essa relação sua com o Brasil a, a relação com o Brasil foi muito farta muito, primeira eu é aqui que encontrei minha esposa que casámos sete anos atrás e nós nos encontramos um pouco mais de dez anos atrás. Aqui em São Paulo, quando eu fiz uma intervenção uh, artística para colar obras sobre parede, ela foi uh, mandada uh, mandado por uma, uma revista americana para fazer uma, uma reportagem sobre o um parede, uma, uma intervenção artística onde artistas brasileiros fazem uma enorme obra coletiva e eles eu conheci alguns de, de, de, desses artistas e que me convide para integrar nas, esta obra que foi na para Funda, pedaços em papel que trazer de França isso mm. então foi o início eu sou primeiro eu foi a primeira vez que encontrei minha esposa este dia e, uh, e foi a primeira vez também uh, que encontrei artista muito famoso como Ozi, uh, que colei desde cada ano, para os últimos 14 anos. Uh, e outras uh, raízes, uh, só decidimos morar aqui, em São Paulo mesmo, e se falamos da, da, da cena artística, uh, mais especificamente, uh, o arte da rua. E, Uh, como se diz, uh, claro que uh, quando eu estava para a primeira vez em São Paulo em 2000, uh, o choque foi de ver a arte da rua em muitos lugares, muito livre, muitos uh, grandes, pequenos. E este mudei muito agora, acredito. Que, uh, infelizmente, uh, o arte da rua de 2022 não é o mesmo que 2000 entre 2000 e 2010, por exemplo. Uh, muitos lugares que se transformou completamente, como Rua Augusta, que foi um lugar, um esporte para a, a arte de rua muito importante, uh, que agora desapareceu quase totalmente para uhum. a arte de rua. A diferença é que agora obras de arte são muito de grande tamanho, sobre paredes de edifícios inteiros, enormes, no, no centro de São Paulo, que é muito bom, hein? Uh, muito interessante também, mas é... adoro isso, eh? claro, mas o que é como se diz, um pouco uh, triste, que o mais pequeno, o mais pequeno sobre a, na, a nível da rua, não são, não, não, não, Disparecem que desaparecem também. Não se tem tanta diversidade que teria é, entre 2000 e 2010, por exemplo, ou 2015. Agora, o é, momento disparece. De ok. Uh, mas, neste período, entre 2000 e 2022, uh, foi um prazer, um privilégio para mim, de encontrar muitos artistas. Eu para, sou para o Brasil, eu colei mais de 130 diferentes artistas brasileiros em qualquer lugar do mundo que onde foi uh, nesse período de 22 anos. Ou de não, desculpe, de 14 anos, que creio. Okay. É interessante você falar, enfim, eu gosto muito de devagar um pouco aqui quando a gente vai falando, né os, os temas vão surgindo e, e eu acabo até pensando um pouco nessa transformação que passou a arte urbana. Né? É, você acompanhou bastante, você está até apontando coisas, né? hoje em dia tem uma predominância, não sei nem se é predominância, mas chama mais a atenção essas grandes empenas, esses grandes prédios pintados, mas a arte urbana ainda existe numa escala menor no sentido né, da altura do olho, né? é, onde você também tem mais, mas acho que assim, existe mais um incentivo de colocar grandes trabalhos, só que ainda existem artistas fazendo coisas incríveis nessa nessa camada inferior. Eu até imagino que tem até um pouco a ver isso, que eu estou chutando aqui, mas eu acho que tem alguma influência, eu até vi pessoas falarem sobre isso, que é a tal da da leicidade limpa, né? que no, a, partir, a partir do momento que tiram os os outdoors, é, é, abre-se um espaço para que a arte ocupe esse, esse lugar. Né? Então acho que tem assim também esse, esse espaço de transição, né? Mas não quer dizer também. É, acho que em São Paulo tem uma coisa muito maluca, assim, que você tem artistas como o Tec, né, que você deve conhecer, que é um argentino, que ele pinta o asfalto, né? Tinha o coletivo 6 e meia, né, que era o. que eram duas pessoas, né, na verdade, que pintavam bueiros, e aí você tem o Zezão, que também pinta bueiros, aí você vai tipo do chão realmente, até subindo, subindo, subindo até chegar. É, nessas grandes empresas, né? tem esse processo, é, é, praticamente é um 360, né? onde você olhar em São Paulo, você encontra arte. Né? Você falou que você, chamou muita atenção sua, é, a quantidade de obras que existiam em São Paulo nessa época, né? eu queria até que você fizesse um pouco esse paralelo, porque hoje em dia, eu acho que o cenário da arte urbana tá, está mais... É, está mais dentro da sociedade, há 10 anos, 20 anos, então nem se fala, era uma coisa muito mais marginalizada, assim, não era... É, o, o, o grafite tinha uma imagem muito associada com a pichação, com o vandalismo, Verdade. não era, não, não era não tinha muito esse olhar de arte, né? E eu imagino que quando você chega aqui, é quando começa mais ou menos a existir essa transição, né? essa, essa valorização. E você com esse olhar estrangeiro vindo para cá, eu queria até que você falasse um pouco como que, como que, que você via São Paulo né, chegando para cá. Eu, eu, eu vou até te, te contar um caso, de a gente trouxe para cá um artista que você deve conhecer também, que é um inglês, chamado Nick Walker, que ele, ele faz uns stencils, né, ele é da, da cena de, Br de Bristol, né, da mesma cena do Banks ali, na verdade ele é até anterior ao Banks. E quando ele veio para cá, ele falou que o que chamou a atenção dele era a quantidade de grafite na rua, e aí duas coisas que não tem muito a ver com grafite, não tem nada com grafite, era a quantidade de motos na rua e a quantidade de helicópteros. Né? Eu falou que isso chamou muita atenção na cidade, mas ele falou assim, a quantidade de grafite não é comum de ver, principalmente numa cidade da Europa, né? onde, onde o, é, essas coisas estão mais no gueto, né? não, não existe tanto na cidade. Aqui em São Paulo está tá no centro, está né? tá bem é, já junto da... da, da, da enfim da sociedade mesmo Eu queria que você falasse um pouco como foi essa sua experiência nessa sua visão inicial é verdade que pode ver por exemplo se faz um comparação com a Europa que estava em junho em Paris Berlim Londres em nas três cidades Berlim Paris e Londres você tem muitas variedades de pequenas obras Uh, que são colados ou diretamente no muro, mas muitos colados uh, é como uma anarquia. Mas esta diversidade, você tem muitos lugares onde você tem milhares de, de obras uh, que foi um pouco como São Paulo, como diz, até 2015. Uh, e depois foi diminuindo para grandes obras e como você diz cidade limpa Infelizmente. Uh, porque uh, e também esse é o resultado de parte de São Paulo que estava uh, que foi que está que, que sujeito a que se chama gentrif, gentrification. Sim, é gentrificação uh, como, gentrificação como o Augusto, o Gustavo de totalmente entre uh, 2010 e 2022 totalmente uh, e ok você tem mais bares você tem mais hype mas você tem menos arte uh, eu, eu acho que você deve ter até acompanhado a mudança que uh, é quem conheceu o beco do Batman antigamente e quem viu o beco é, do Batman hoje é, né tem também sim. essa sim eu, eu fui muito muitas vezes na beco de Baixo uh, na na Vila Madalena uh, mas também aqui acredito que as últimas vidas que fiz uh, parecer que morri um pouquinho Não né? não vi uma renovação na diversificação uh, e se vê a uh, uh, as novas artistas brasileiras que encontrei recentemente, uh, como Marie Panavelli, faz uh, grandes uh, paredes, enormes. A, outra, a excepção de mais recente, o que encontrei foi MyScore, muito interessante, que faz muitos pequenos uh, obras de stencil sobre papel que eu colhei para a primeira vez na Europa uh, em, em junho. Mas, um verdade que globalmente eu acredito, ou eu não vi não descobri eu ando muito na cidade mas não descobri lugares onde se esse tem essa diversificação que estava antes é, deixa eu te perguntar também você falou dessa dessa sua conexão com o Brasil é, antes de você vir para o Brasil quem eram os artistas assim que você conhecia daqui ah, antes de ir aqui não não conheci nada foi uma Especial desculpa aqui. É. Foi desco desco descoberta total, a primeira vez que foi aqui em 2000, foi Uau, impressionado, porque eu tirei fotos desde muitos anos. O uh, uh, meu primeiro contato com a arte de rua foi nos Estados Unidos, uh, e depois na México, uh, também, em Paris, Londres, um pouquinho, mas quando eu descobri a variedade, a quantidade de obras no Brasil foi muito impressionante. E foi tirei muitos, muitas fotos entre 2000 e 2008 quando iniciou o projeto de porque razão é que acredito que arte cria emoção, pessoas. E quando você tem uma emoção na rua porque você descobre uma obra, minha ideia foi muito sempre, Foi ok tem esta emoção se podia transmitir esta emoção desta obra em Paris eu vou fazer eu contrário de Paris para aqui eu vou fazer é ah, foi minha pequena contribuição ao mundo artístico de compartilhar visões muito diferentes de artistas e depois de artistas de China de Chile de Alemanha, de, de Noruega, de tudo, como disse, 30, 30, 37 países diferentes. Uh, Irã, incrível, eu, eu colei obras de irlaneses ir ir ir de, não sei, de 15 artistas de, de, de Irã, uh, de 20 de, de, de Austrália, por exemplo, em todos os lugares. Esta diversidade, é muito uh, muito rico é muito uh, mostra um movimento mundial e Brasil é um dos maiores atores nesse setor sem dúvida é interessante isso que você faz né porque eu acho que é... eu não consigo imaginar uma outra arte que você conseguisse fazer algo desse tipo de você é, deslocar assim né essa você tá... na verdade você está fazendo uma grande exposição itinerante e em cada lugar que você para você pega um outra outros artistas e, e, e continua levando nessa exposição para outros lugares né é um, é, é, é um trânsito incrível assim e aí é, e é esse intercâmbio porque acho que tem muito disso né acho que a, a plataforma da arte urbana que é a rua a, a rua é rua em qualquer lugar vai né? mudar pouca coisa assim então esse contexto de onde você coloca e você provocar, gerar uma discussão, é um artista do que você falou do Irã, que você traz para cá, um do brasileiro que você leva para o Japão, né? essas conexões, essas culturas, essa forma de, de você enfim, levar a arte dessa pessoa para lá, porque que fica se não fosse o seu trabalho, talvez ela ficaria é, restrita, ao, a, no máximo, uma rede social, você está levando de fato a obra para lá, né? como se fosse pudesse ver, ver uma, se você pudesse ver uma exposição no museu, você veria no museu, mas como é arte de rua, você está vendo arte de rua lá. E a arte de rua tem essa essa facilidade com a colagem, né, com o stencil, com a, com a reprodução fotográfica, de você levar para outro lugar com uma facilidade maior do que se você fosse transportar uma tela de um museu. Por exemplo. Sim, mas uh, a outra proposta da Art Fabric foi, e isso foi com minha esposa aqui lá, Estava nesta época fotografia social. Uh, só ela foi muito uh, envolvido, um, conectado com pessoas que moraram na rua, ou moradores de rua, usuário de crack. Ou, uh, muito com este coisa. ela me disse um dia, quando eu, eu, eu fiz minha escolagem, por que você não vai trazer estas obras para moradores de rua? Eu fiz isso. E nosso projeto foi de trazer arte para pessoas que não têm acesso no arte, não nunca vai no museu, e colar dentro de de, de de casa deles, que significa que a rua, a rua é, é a casa deles. E quando este muro, este parede que está lá, que é um parede público, mas eles moram lá. E quando Colamos aqui, o resultado foi incrível. Porque foi sorriso, foi pequeno. E a última etapa que fizemos. Tem barulho. Ok. É, não, até um, meu vizinho não está ajudando. Eu, vou, vou, eu fecho o microfone. Ah, ok. Uh, a última etapa que foi muito interessante também, quando tiramos retratos de. De, de, de moradores de rua. Mandamos estas fotos na artistas para fazer interpretação, como ele pode ser stencil ou interpretação livre do retrato de moradores de rua. E depois retornamos para colar retratos uh, artísticos de, de artistas alemão, brasileiro, francês, desses moradores em sua paredes. E quando você vê um retrato de um morador de rua, interpretação artística sobre de grande tamanho, o resultado é incrível. Incrível para eles, incrível para o mundo que passa e que jamais vê pessoas. São no paisagem uh, normal, uh, é normal. Parece normal que moradores de rua em São Paulo moravam Sobre o uh, ou em Paris, sobre o, o, o metro, mesmo, né? não se tem diferença. Mas quando você tem retratos, grandes obras artísticas, as pessoas pensam que é isso? E é eles, eu ponho o retrato deles, e quando você tem orgulho de ver sua retrato como uma, como diz, um star. Uh, foi uma pequena intervenção que foi com muito grande sucesso. Foi para nós uma uma incrível uma experiência incrível. Você sabe que você está falando uma coisa que tem super a ver com que coisas que a gente defende aqui, né? Inclusive o nome do nosso projeto, né? Arte fora do museu, vem muito disso. Que a gente a gente tem, tem a consciência que existe arte fora do museu. E você não precisa passar por uma catraca, você não precisa pagar um ticket para você apreciar a arte. A arte está na rua se você souber olhar para isso. A gente tenta dar uma luz para isso. E existe também uma... Eu acho que existe uma certa barreira que as instituições criaram, e é difícil até mudar isso culturalmente, de afastar as pessoas dos museus. Não são ambientes exatamente atrativos para um público que não é tão conhecedor da obra, né? Então, hum. é isso. O preço às vezes não é bom, o café lá é caro, tipo, tem algumas coisas que vai afastando as pessoas. E o que você está falando é muito legal, que você está. Você está pegando um público justamente assim, é o é um público que não olharia para aquilo, né? É um, é, e você está retratando o, esse, o morador de rua, né? Que é um cara que não se vê retratado em nenhum lugar. É um cara que é, invi é, um cara que é invisível na cidade. A partir do momento que você está é, dando uma cara para ele, né? Você está dando voz para ele, hum. né? no final Verdade. Verdade. E, um, arte de Rua, precisamente, um museu a céu aberto, eh? uh, um museu gratis, é a, a forma mais generosa de arte que existe. Uh, uh. E saber, é verdade também, deve conhecer uma coisa aqui que é bem específica na, na São Paulo e Cesc uh, Cesc fez um trabalho acredito muito interessante que permite acesso para todo mundo das da, a cultura e isso é uh, muito muito interessante mas é verdade que para moradores de rua é uma outra mundo é um outro mundo, outro mundo uh, quando estamos privilegiados como eu de fazer parte de um de um mundo privilegio com um teto, com sem problemas uh, importantes de dinheiro. O um, um mundo de uh, pessoas que moram na rua, é um mundo... Com, temos muitos pre, prejuízos, porque uh, de, de, de, de, estamos muito com medo. E a ideia, a primeira vez, quando foi para, para como obras acordar, eu estava com medo um pouquinho, porque é, é sujo, é tem alcoólico, você tem ah, drogas, tem muitos pro, problemas aqui. E, mas também, o que é mais importante é que são pessoas, são pessoas que poderiam ser eu. Se um dia tem o mesmo tipo de catastrofia que acontece a muitos, que conta a sua a história deles, por exemplo, um que perdeu toda a sua família num acidente de carro. Ele perdeu seu filho, sua, sua esposa, etc. Tá, tá, tá. E o refúgio dele foi imediatamente, que foi quase normal: álcool, e depois, crack. E o crack eu é um sem retorno. E ele, muito rapidamente, perdeu seu trabalho, perdeu sua casa. Eu morava na rua por quando encontramos ele por não sei três, quatro, cinco anos. Só que o que descobri este mundo, este mundo e quando vi o efeito de arte sobre essas pessoas que foi muito positivo. no jamais pretendo dizer que vai mudar a vida dele, mas foi pequenos sorrisos. Pequenas festas, uma aberta, abertura sobre um mundo de sonhos. Quando o morador disse: oh, eu que você quer, uh, quer ver como obra de arte sobre a sua parede? Ele escolheu na minha bolsa. Ok, eu aqui tenho uma, uma obra de nudez de uma feminina. Ah, oh, sim, magnífico. Eu é aqui. Ele se foi muito feliz por alguns minutos, mas foi importante. Ah, não, não sou. Esqueci de abrir o microfone. É, não, eu ia falar que tem uma questão muito, muito, é, muito forte no seu trabalho, que ele tem uma relação muito forte com o social, não é? Não é a arte pela arte. Ele tem, como você está falando, né? Acho que tem esse trabalho de dar uma olha, é, olhar para pessoas que são invisíveis para a sociedade, né? É, ter um cuidado com com isso. É, nem toda arte tem esse, esse impacto. É, eu queria que você falasse um pouco é, justamente desse poder da arte, né? o, o como que a arte, não só especificamente do seu trabalho, assim, mas existem... Eu vou dar um exemplo aqui, mas acho que o mundano talvez seja o, o, maior, o, o melhor exemplo aqui do Brasil, né? que, onde ele une muito bem esse trabo, o trabalho da arte com o social. Eu queria que você falasse um pouco dessa importância, né? de como que a arte e o social... É, acabam é. caminhando juntos e, e é, uma, é uma forma de você melhorar a vida das pessoas através da arte que muita gente não consegue ver essa conexão. Às mas, vezes a pessoa vê a arte só como ilustrativa, realmente, né é decorativo Sim. Eu conheci muito bem o eu colei obras dele em Cuba, em Paris, em vários lugares do mundo, mas o trabalho que ele fez com catadores é incrível, incrível, ele tem uma uh, dinamismo, se se dinamismo, é muito, muito forte, ele é totalmente dedicado a esta missão, que é incrível, incrível. É, não pode me comparar a ele, é, o que fiz é muito pequeno, ele é, é, é enorme, enorme. Eu tenho muita admiração por trabalho dele. É, conheci ele desde 2000, uh, 2010. Né? Esse, esse trabalho social você vê também em outros países? assim Você consegue identificar essa digamos esse interesse por parte de alguns artistas em outros países? Um, sim, você tem, tem ações individual, que Você que tem artistas que, que fazem um trabalho social que pode ser só na comunidade deles, que é muito importante também. Ou se tem projetos de tamanho mundial, como uh, agora mundano, que se expandiu na toda a América do Sul, ou o francês JR, JR uh, que, que fez o um projeto fotográfico uh, que se chama Inside Out, uh, que é muito impressionante também, o trabalho dele é fantástico também. Mas, infelizmente, são exceções. Mas é difícil desenvolver... Mim, eu sabia que muitos, muitos fazemos obras na rua, escolhemos lugares onde pode ter um impacto, onde o povo pode uh, uh, beneficiar do, do trabalho deles. Então, so, isso sim. Mas não sei em outros países. Não vi uh, não vi na Inglaterra, ou Alemanha. Uh, é um pouco diferente. Por exemplo, na Alemanha, você tem a uh, um, um, uh, uh, uh, influência do governo local, em Berlim, que pode ajudar e que faz muitas coisas para ajudar uh, refúgios. E fizemos de, desenvolvemos alguns projetos lá, quando estávamos em Berlim, para trazer o mesmo uh, uh, princípio, para trazer obras dentro dos uh, refugios, do, como se diz, campos de refúgios, uh, para uh, melhorar uh, a visibilidade, visibilidade deles, melhorar a percepção, uh, que, que foi que, que é um pouco difícil em toda a Europa, porque se tem este uh, dualidade entre a okay, generosidade de, de, de, de, dos governos que tentam fazer algumas coisas, e o povo que reagir oh, contra a invasão uh, de refúgios. E, infelizmente, essas duas uh, políticas criaram uma cresc crescimento de uh, extrema-direita em toda a Europa, infelizmente. E, quando você pensa, sou é só uma, uma visão bem cego Uh, do mundo, porque eu acredito que artistas precisam exatamente, permitem o, o, o, é abrir, abrir os olhos, abrir, abrir olhos, abrir olhos, Sônia, tudo isso. É, o, eu, fiquei, eu, eu fiquei muito curioso, na verdade, quando eu tava vendo o seu trabalho, isso né? você passou por mais de 30 países aí fazendo esses trabalhos, e são países muito distintos, né? A gente, enfim, a gente conhece a cena aqui de São Paulo, sabe como é que é, inclusive conhece a, a legalidade do trabalho. Né? É, o grafite em si ele é ilegal, né? O, a não ser que você tenha uma autorização né, do, do, do espaço onde você vai colocar, mas existe. Eu costumo dizer que é difícil você andar um quarteirão em São Paulo sem você ver algum, algum grafite, alguma colagem, alguma coisa do tipo. Eu queria que você falasse um pouco como é que é, você que está colocando nas ruas né, do mundo inteiro, como que se dá essa aceitação em alguns lugares, quais são os lugares mais inóspitos para a arte urbana e quais são os que te recebem melhor? Acredito que São Paulo é o mais liberado. É verdade que isso foi uma evolução contra, como eu falava, de cindade limpa, que foi um pouco mais difícil, mas, na verdade, jamais, eu que colei muitos, não sei, não quanto quantas obras colei em São Paulo, uh, pode ser 200, 300 sobre estes anos, jamais encontrei problemas, jamais. Quando eu fiz o mesmo, por exemplo, nos Estados Unidos, é bem diferente, foi eh, algumas coisas, algumas vezes que estava com problemas com a polícia, em Los Angeles ou Nova York um, e aqui foi difícil, mas o, o mais difícil foi, provavelmente foi na uh, Pequim, Beijing ou Xangai uh, em China, porque aqui se você está uh, você uh, tem problemas com policial é um pouco mais complicado não fiz foi uh, como se diz <risos> um pouco justo um pouco difícil mas não jamais foi não há outro lugar onde tem mais problemas foi em, em Paris mesmo com polícia mas aqui para mim foi muito mais fácil jamais foi muito ameaças de oh, você vai pagar uma multa é mais na verdade jamais foi um, um problema um problema real Outros países, não. Você foi... colamos em Argentina, Chile, uh, sem problema. Uh, e na Europa, é, é, ok. Não, mas depende de onde você vai. Eh? Por exemplo, em Londres, você tem câmeras em muitos, muitos uh, lugares. só então Você deve ter o olho para ver quando você tem câmeras ou não. Uh, então, se você está prudente, não, é, é ok. Mas, uh, na verdade, não foi com, em países como uh, Irã ou uh, em países como ou Rússia. Eu coloquei um artista russo, mas jamais fui colando na Rússia, por exemplo. So... Tem, algum país, tem algum país que você pretende ir, que você não foi ainda? Não entendi. Um, um país que você deseja ir e você ainda não foi? Ah, sim, muitos. Uh, <risos> Adoro viajar. É, uh, mas uh, onde gostaria muito de colar? Uh, na América do Sul, foi o problema em Colômbia. Eu fui na Colômbia para... Uh, sou muito rápido, eu, eu gostaria de colar, colar lá. Eu colei artistas colombianos que gostavam que gostam muito, que gosto muito, mas gostaria muito colar e gostaria muito colar na uh, uh, Extrema-Oriente, uh, como uh, Vietnam, como Laos, como uh, Camboja. Uh, na Extrema-Oriente, só colei no Japão e uh, Coreia do Sul, que isso não foi com problemas. Oh. É, eu, eu... Japão, Japão é difícil. Ah, né? é... Japão, Tóquio, muito difícil. É muito limpo. É muito cuidado. Eu encontrei também, e verdade, sim, não me lembro, porque eu encontrei um artista japonês uh, em Tóquio, uh, que foi japonês, que fala francês, e que me explica que lá, os grafiteiros são, uh, têm muitos problemas com a polícia. Ele foi na prisão por causa de, de grafite, mas uh, para indicar o, a importância lá de, de como é um crime, ele foi uh, uh, como diz, uh, denunciado, denunciado por sua. Uh, como diz, Digital? Digital sobre uma lata porque Eles fizeram uma perquisa sobre uma lata, reconhecia a digital de uma lata para tomar ele. Uau, uau. ele foi uh, três é... semanas na prisão. É um assaí das artes, aí é como se o cara fosse um assassino. Exatamente. É, eu, eu ia te perguntar também, acho que esse trabalho que você faz é um grande trabalho de curadoria, né, Eric? Você tem esse olhar aí para identificar quem são os artistas relevantes de cada lugar e qual que você consegue também levar de um lugar para outro, né? Eu queria que você falasse um pouco desse seu trabalho de curador e, e, o, e o que você acha que é um curador, assim, qual que é a qualidade, né? Quais são os atributos que um curador tem que ter, é, principalmente no mundo das artes urbanas, porque como, como identifica, principalmente em São Paulo, né? Que tem uma uma imensidão de artistas, uma imensidão de estilos. É, como ser um curador num em um ambiente tão rico, de tão, tão profundo de arte como São Paulo, por exemplo? Ah, um, é difícil, porque uh, eu encontrei muitos curadores, eles têm uma variedade de profile, uh, que é bem, bem diferente. O que é? Eu, eu, eu tenho dificuldades com isso, porque o mundo de uh, galerias, com curadorias, uh, que fazem uh, exposições, uh, infelizmente é um mundo um pouco difícil. Que se, para mim, o que encontrei foi muito demais de pessoas que foi demais interessado para lucro, para gastar dinheiro. É, e menos para o objetivo de arte. O uh, objetivo de arte, uh, acredito que é difícil para artistas, você uh, tem artistas que são muito bons na rua, e quando transforma a arte sobre uma tela, não tem o mesmo efeito, não tem a mesma alma, não se tem a mesma. É muito difícil, acredito, de fazer esta transição. Uh, mas alguns fazem faz, faz isso com como um grande sucesso, né? como Ozi, por exemplo, ou como o César Gittai. Como... Eu fiz algumas uh, intervenções uh, como curador de, para exposições em Berlim e em Paris uh, de artistas como Ozi e, e um, César Gittai, por exemplo, a Isis, por exemplo, uh, do Brasil. Mas é um pouco difícil, porque as expectativas dos artistas e a realidade do mercado uh, pode ser muito diferente Na realidade, o mercado é que funciona muito como, como, como se diz, with trends, what's trendy que é fashionable, uh, ou okay, que um dia será, não sei, Space Invader, uh, ou uma extensile, um ano depois, ah, não, extensile não é bom, deve estar mais conceitual, ok. Então, dou, em busca do The Next Big Thing, né? Ex acho. Exatamente, o, o, o próximo Banksy, o próximo Os Gêneros. Uh -huh. Mas uh, aqui também é difícil, porque se você tomar Os Gêneros, que são enormes artistas, mas desde 20 anos, é, quase o mesmo tipo de caractere que, que eles fazem. Então, so, ok. Interessante. Ok, eu. eu como você disse, Inês. É falta. Falta de. É uh, uh, um, a presença dos emos mais na rua, agora, que não existe mais, acredito antes foi um prazer ir andar na Glicerio uh, hum. para descobrir obras deles. e foi só forte sou muito muito muito forte e depois sim queria fazer mais obras em outras países grandes obras que são muito bom muito interessante mas na rua isso aqui acho que, tem, a, a, acho que a arte urbana tem um pouco isso né por, por mais que o o artista ele faça essa transição para o mercado de galerias mercado de museus é o, o artista que vem da arte urbana se ele perde esse vínculo com a arte urbana parece que falta alguma coisa né então as pessoas buscam sim é o cara que ele tá na galeria mas ao mesmo tempo ele ter tem uma legitimação na rua para o trabalho dele fazer sentido ali né é difícil você cortar esse cordão né verdade, verdade. Eric, eu queria te perguntar também uma uma coisa que é muito é muito cara ao seu trabalho, né? É muito nítida no seu trabalho que é a fotografia, né? Você falou, você Sim. registra, você registra muitos trabalhos, né? Você trabalha com registro fotográfico, as cópias de obras, né? São cópias fotográficas que você está tá levando para outros para outros lugares também. É, e a fotografia, ela não é tida assim, não é quando se fala em arte urbana, pouco se lembra da fotografia. Né? Normalmente o cara vai lembrar do spray, ele vai lembrar da tinta, vai lembrar do stencil. Mas é isso. A fotografia tem um papel muito importante, né? E eu queria que você falasse um pouco desse de, de, de, é, de, desse caráter, né? Porque a fotografia, se a gente for ver a história da arte, a fotografia muda a história da arte. Né? Quando surge quando surge a fotografia, ele tem um impacto muito grande e eu queria que você falasse um pouco de, de como a fotografia é, trabalha junto com a arte urbana, né? são, como que ela consegue se impor dentro da arte urbana, que é um ambiente onde a tinta fala muito, muito mais, muito mais alto do que qualquer outra coisa. Sim, verdade é que é muito importante, que eu vi uma evolução do meu trabalho sobre fotografia, quanto por alguns anos quando Tirei fotos de arte de lua, foi interessado para a obra só. Uh, eu tirei milhares de fotos de, de arte de lua em todo o mundo, quando é mas tomei só a obra. É muito rápido, eu descobri que não, não foi uh, interessante, mas não é suficiente. O que é importante é o, o contexto total. Esta obra, na visagem urbana dá ah. o olho das, das pessoas que passaram em frente e quando eu coloquei desculpa, desculpa desculpa até de interromper mas acho que você acabou até de dar um exemplo recente agora né o, o uma colagem na nova parede onde tem um morador de rua se você não contextualizar se você pegar só a colagem não tem o mesmo impacto você tem que saber é. o que o que o que está naquele entorno né quem vive é. ali né? Exatamente. Ao mesmo tempo, quando uh, quando colei qualquer obra, eu tirei mais ou menos antes 5 e 10 fotos desta obra, com diferentes ângulos, mas também com pessoas que passaram em frente, com o olho de pessoas que são que, que vi que eu tirei uma foto e que, oh, que, que vão ver, oh, que ele é a fotografia, este é instantâneo, de um olho sobre a obra, é importante. E. É claro que quando se com moradores de rua, ou refugiados, ou em favelas, o ambiente é muito importante, o ódio deles sobre a obra é muito importante. só então, O trabalho fotográfico não é só de registrar uma obra neste parede, é registra este momento único que existe quando passa alguma coisa, um, uma pessoa, um carro, um ônibus, um, um grupo de pessoas que vem, que, oh, que de onde se aqui, este é um momento fotográfico que quero tomar. Muito importante. Ok, ok. Só so, que okay, uh, uh, que disse que quando fazemos como como Rotarair, uh, fizemos retratos de uh, 12 refúgios, no, imigrantes de Haiti que moravam no Griselio e mandamos este retratos a 11 diferentes artistas que fazem uma interpretação cada de um retrato deles e depois colamos o retrato fotográfico e a interpretação de um artista sobre... Uh, foi obras de 90 centímetros, foi quase 22 metros na Praça Roosevelt. Então, hum. so, isso foi uma intervenção mistura de fotos e, uh, e de obras artísticas. É, acho que a foto tem um, tem um papel muito. Tem um, não sei se você tem um. São amigos nossos, né? Que tinha o um coletivo Garapa, não sei se você chegou a conhecer eles, eles faziam. Uh -huh eles faziam umas colagens também, eles são fotógrafos, né, por natureza, eles fizeram umas experiências de colar um, eram um... quase como uns portais, assim, então eles colocavam um túnel de, de trem em Paranapiacaba, mas eles colocavam debaixo do minhocão, então tinha umas, parecia aqueles desenhos do Papalégua, sabe, que você colocava um, um... o Roadrunner, né? você colocava um túnelzinho assim no meio da, no meio da cidade, acho que tem essa, essa... essa conexão também. Mas, Eric, a gente está chegando pra, praticamente no final aqui da nossa conversa, mas eu não posso acabar essa conversa, antes de mais nada, eu te agradecer, óbvio. Foi uma conversa incrível que tive com você aqui. Na, é, a gente está indo quase na marca centenária, a gente falou com muita gente aí. É, o primeiro francês que a gente fala né, você. Okay. é você. Ah, ok. Mas, é, enfim, é, você só assoma aqui nessa, nesse número incrível de pessoas com quem a gente vem falando nesses quase dois anos aí, contando os 11 anos já, 12 anos que a gente tem de arte fora do museu, a gente falou com muita gente legal, você é mais uma delas. E para todo mundo que a gente, com todo mundo que a gente conversa, aqui a gente sempre tem uma pergunta para finalizar, e eu tenho que fazer para você também, porque você é um curador, mas você é um artista, você é um fotógrafo, você está espalhando arte, o jeito que você espalha arte eu acho muito incrível, assim porque você está, isso que a gente tinha falado, né? no meio da conversa, você levar a arte de um lugar para outro, você tá. A arte urbana, né? a cidade, é um... a parede é uma coisa que não se desloca, mas a arte, você vai conseguir deslocar essa arte da parede para colocar em outra parede cruzando oceanos, assim, eu acho incrível isso que você faz. É... E a pergunta que eu vou te fazer, que eu faço para todo mundo, é... tem a ver com muito do que a gente acredita e eu... eu pela conversa que a gente está tendo aqui, eu acho que temos a mesma afinidade com o tema, que é o como a arte transforma a vida das pessoas, né? Você deu esses exemplos aí de moradores de rua, né, usuários de crack, refugiados, imigrantes, né? São moradores de comunidades, são vários os problemas em várias partes do mundo, né? São problemas diferentes, os problemas iguais em lugares diferentes. É, e a arte acaba transformando a vida das pessoas, né? pequenas ações de arte mudam a vida, a vida das pessoas. E a gente tem vários exemplos, todo mundo conta algum exemplo quando a gente pergunta aqui, nas mais variadas formas de arte que as pessoas fazem, e a pergunta que eu vou te fazer justamente é justamente essa, assim, nesse, nessas andanças suas, nessas milhares de fotos que você já tirou, nessas dezenas de países que você já visitou colando obras de arte, eu queria que você contasse alguma história de alguém que foi impactado por uma arte e você viu. Alguma colagem que você fez, alguém que falou assim: nossa, esse desenho aqui mexeu comigo, essa foto mexeu comigo. Eu queria que você contasse alguma história de alguma arte que mexeu com a vida de alguém e foi uma arte que você acabou, acabou por colar em uma parede, seja lá onde for. Eu queria que você contasse alguma história assim pra gente. Sim, foi foi algumas mas o, o que pensa imediatamente é quando fizemos com minha esposa uma intervenção na uma favela que se chama buraco quente em São Paulo que é uma pequena favela é onde estávamos não sei quatro ou cinco vezes e uh, onde uh, princip principalmente fizemos intervenções com crianças e as crianças lá participamos colagem colégio com só tanto energia, tanto uh, uh, prazer, que podemos ver que, sobre alguns, só alguns, dois, três hein, crianças que vemos que foi muito impressionado por a, a, a técnica do stencil, por exemplo, porque, por exemplo, quando eu expliquei que fizemos retratos, fizemos retratos de algumas crianças lá e retornamos com um estêncil de retrato deles. Eles foram muito impressionado por isso e se tem alguns que diz depois, o, mãe, o pai deles diz, "Uau, wow, ele foi fascinado por que ele quer fazer arte como você, ele quer fazer arte como artista que você coloque. Então, so, isso, isso foi alguns exemplos uh, disso. É, isso é muito muito forte. Muito forte. Eu acho que deve ter vários exemplos. Né? Acho que é isso. Cada, cada arte colada é uma vida que você está impactando ali. E, e a arte urbana acho que tem um, um, um potencial até maior do que algumas outras artes. Né? Essa arte que está dentro de um museu ela não tem o mesmo impacto que uma arte que está na rua porque as pessoas passam por essa arte todo dia. São milhares de pessoas que passam por essa arte. E às vezes são impactadas até sem saber. Se você tirar aquela arte daquele lugar, muda a cidade, a pessoa fala, falta alguma coisa aqui. Né? A arte tem esse poder de mexer com as pessoas. Né? Verdade, absolutamente. Sem, sem dúvida. O potencial, o, o, o poder da arte é enorme. É uma parte integrante de nossa vida. É, acredito que todo mundo deveria ter acesso ao arte na mesma mesma forma, né? porque arte é a expressão do coração, é muito importante. Era é, que só tenho a agradecer por essa conversa que a gente teve aqui, a gente deu teve, tivemos alguns problemas técnicos, mas ocorreu tudo bem. No final das contas, é, queria agradecer de verdade, super simpatia. Espero te encontrar aí para a gente tomar um café. Uma okay. tro trocar umas ideias para além da, da internet. Acho que a internet facilita algumas coisas. Sem esse, dúvida. Esse você me contata quando você quer fazer isso. Vamos, vamos sim. Claro. Você até, eu achei até interessante você começou falando que você começou fazendo um trabalho na, na Barra Funda. Eu moro na Barra Funda. Talvez eu tenha passado. Ah, sim. É, eu moro aqui. Okay. Então, tá. aqui para, para nós, Barra Funda é ground zero. É, exatamente. exatamente. Starting point. Exato. Ter um, ter um lugar afetivo para você. Okay. Mas vamos marcar assim essa conversa. Queria agradecer novamente e só passar a palavra para você. Se quiser Muito fazer obrigado. um aí, palavras são suas. Muito obrigado por tudo. Será um prazer encontrar você. É isso aí, Eric. Valeu. Tchau, tchau. Esse foi o Eric, aqui um, um curador, um artista, ativista, um fotógrafo Agitador cultural, aí, um belíssimo, belíssimo papo que tivemos aqui no Norte Fora do Museu. E é isso, gente. Obrigadão por mais uma conversa aqui no Norte Fora do Museu e voltaremos semana que vem com mais uma entrevista do Norte Fora do Museu, a centésima entrevista. Valeu, obrigadão.